Olá pessoal, bem-vindos à Disciplina Língua Portuguesa 2 é, Eu sou a professora Sandra, é, estarei com vocês durante três meses, é, faremos rodas de conversa sobre o assunto, e eu agora vira, vim aqui para apresentar para vocês a disciplina é, Língua Portuguesa 2 tem como conteúdo é, referente às três áreas da língua, a fonética, a fonologia e a morfologia. E, de repente, quando vocês olharam lá na, na, na, na disciplina e questionaram né, o que, que é fonética, o que, que é fonologia, para que que precisa um professor saber é, sobre os conteúdos né, referentes a essas áreas. Então, o objetivo dessa apresentação hoje é justamente mostrar para vocês que todo o conteúdo que nós vamos apresentar, que nós vamos trabalhar na disciplina, é um conteúdo que vai ser trabalhado em sala de aula por vocês é, quando forem professores. É, não... Não quero nessa disciplina trabalhar o conteúdo com vocês, é, o conteúdo por ele mesmo. Só para vocês saberem ah, o que é um fonema, o que é um, um morfema, o que é um substantivo, não é isso. A importância da disciplina é mostrar para vocês para que servem as, as terminologias, a conhecer do que, o que é um som, diferenciar um som de letra, porque quando você for tra trabalhar com seus alunos, eles vão apresentar dificuldades se você, como professor, precisa ter conhecimento para explicar os fenômenos que ocorrem na língua. Tá? Então, a, a fonética ela é uma área que estuda os sons da fala. Se vocês estão estudando língua, vocês serão profissionais estudiosos da língua, né? Profissionais que trabalham com a língua. Então, vocês precisam entender que a língua ela é, é, é composta por unidades mínimas que são os sons. Depois, esses sons eles vão se organizando na estrutura da língua, seguindo Regras, leis. E depois essas, esses sons vão se formando e depois formam palavras. E é justamente esse processo que nós vamos é, estudar nessa disciplina. Então, em fonética, nós vamos trabalhar com os sons da fala. Quais sons? Não só, não sons que nós produzimos. De repente, você fala assim, ah então eu vou estudar o som que eu faço assim... <coughs> Ah, eu vou estudar um assovio porque eu, eu produzo esse som? Não. É os sons da fala que vai estar relacionado à língua. Né? Então, quais são os sons da fala? Nós vamos observar que ah, pronunciamos sons que são sons consonantais e sons vocálicos. E nessa disciplina nós vamos é, diferenciar o que é... Um som vocálico, que é um som consonantal, baseando-se na, na articulação desse som, porque é uma diferença. Essas diferenças vão ser abordadas ao longo da disciplina. Então, o que, que vai diferenciar a vogal da consoante? É porque a vogal, quando nós pronunciamos, ela não vai sofrer bloqueio do ar. Então, nós falamos A, E, e O, sem bloqueio, mas as consoantes têm uma característica diferente o ar vai sofrer bloqueio. Então, nós falamos p, t, s, z, né? Tem bloqueio do ar. Então, há um, uma diferença na articulação desse som. E justamente, é, essas é, informações serão importantes para vocês quando vocês estiverem dando aula e o aluno for escrever uma palavra e, de repente, ele confundir o p por b. Tem lá a palavra pomba, ele escreveu bomba. Aí você fala, oh. de repente o professor que não tem conhecimento é, da, das semelhanças entre os sons é, consonantais p, b, vai falar, nossa, esse aluno nem prestou atenção. Não, é porque é muito próximo à produção desse som, por isso é possível que haja uma, uh, o uso, uma troca. Tá? Então, por isso que nós vamos estudar é, as diferenças dos sons, as características deles, é, e que vão refletir na escrita do aluno, tá? É, e uma questão da, da fonética que nós vamos ver é, por exemplo, na hora de o aluno escrever, vocês vão perceber que, uh, vocês vão pegar o sexto ano, e tem aluno que ainda vai escrever, por exemplo, a palavra sal com U. E aí você fala, não é com U, é com L. E aí o aluno vai perguntar, mas por que, professor? Porque é, porque a gente fala de um jeito e escreve de outro. Não é assim que você tem que explicar. Mas por que, que a gente escreve de um jeito e fala de outro jeito? É sempre assim? O L, o L vai ser sempre, a gente vai pronunciar como U? Não, na língua portuguesa, aí vem a fonologia. A fonologia vai mostrar como que os sons que nós produzimos na fala vai se comportar na estrutura da língua. Então, quando a gente estuda uma língua estrangeira, por exemplo, é necessário entender como que funcionam esses sons naquela língua, porque, por exemplo, no inglês, nós vai ter um som que não tem na língua portuguesa. E como que esse som se comporta naquela língua? Então, é, precisa estudar para entender. E agora aqui, nós somos falantes da língua portuguesa, mas será que nós sabemos explicar todos os fenômenos linguísticos, fonéticos e fonológicos? Então, essa disciplina vem para mostrar isso para vocês. Tá? Então, nós vamos é, trabalhar com a classificação dos sons, distinguir esses sons, vamos trabalhar com o aparelho fonador, o que, que envolve a produção desse som. É, de repente, você vai encontrar um aluno que tem um, um problema de articulação, é, tem um problema é, que pode prejudicar a passagem do ar é, pelo nariz, e aí vai, vai produzir um som de forma diferente, e isso vai atrapalhar na, vai na hora de escrever, tá? Então, você tem que ter conhecimento da, fun, da, da função e funcionalidade do aparelho fonador, certo? Além disso, é, nós vamos trabalhar com o alfabeto é, fonético internacional. Sabe, quando vocês vão é, estudar uma outra língua, você pega o o dicionário, porque você não sabe pronunciar a palavra. Aí o que, que tem na, na sequência? Tem a transcrição fonética para você saber como se pronuncia aquela palavra na outra língua. Então é por meio desses símbolos que a gente consegue é, saber a pronúncia. Então, se você tiver conhecimento desses símbolos fonéticos, quando você pegar qualquer dicionário de qualquer língua, você vai conseguir ler e saber como que é a pronúncia da, naquela língua, daquelas palavras. Tá? Então, o, o, o acesso ao alfabeto internacional, é, fonético internacional não é simplesmente para você conhecer a sua língua como se pronunciam as palavras na sua língua, mas também das outras línguas, tá? Por isso que ele se chama Alfabeto Fonético Internacional, tá? Além disso, nós vamos é, estudar também a, a fonologia. Então, como que esses sons da língua se organizam na língua portuguesa? Porque as regras que regem a, os sons na língua portuguesa, são diferentes de outra língua, né? Por exemplo, no inglês, a gente vai encontrar duas é, vogais iguais. Igual em fit. Foot. Dois os, dois es. Na língua portuguesa, nós temos alguns casos que temos o vem, vou, enjoo. São pouquíssimas, mas elas não ficam na mesma sílaba. A gente fala em jo ou é hiato. E aí nós vamos é, entender por que, que não pode ficar é, duas vogais iguais na mesma sílaba, porque isso é uma regra fonológica da língua portuguesa. Então, nós vamos ter acesso a essas regras. Regras de acentuação, da tonicidade das palavras. Todas as palavras têm é, uma sílaba tônica, mas nem todas levam um acento gráfico. Tá? Então, ah, lembram-se de oxitrona, paroxitrona, né Então, é ali na fonologia que nós vamos é, estudar essas questões. Também, a separação de sílaba, como que a gente separa a sílaba? Quando eu, eu sei que tem um ditongo e que tem um hiato, quando é tritongo e tem hiato, né? Então, são essas questões que nós vamos ver. Além disso, nós vamos ver na fonologia como um mesmo. Uh, como um som pode ter outros sons, uma variação de som, e não vai prejudicar a, a, a palavra, por exemplo, não vai prejudicar o significado dessa palavra. E aí vai entrar a questão da variação linguística. Então, quando eu falo leite e falo leite, o que, que a gente tem? Tem o T, a letra T. Que tem o som T ou T. Mas quando eu falo leite ou falo leite, por um acaso mudou a palavra? Não mudou a palavra, só mudou a forma de pronunciar esse som. Então quer dizer que na língua portuguesa, o T ele vai apresentar uma outra forma de produzi-lo, né? Só que não altera a palavra em nenhum significado. Por isso que é uma variação linguística. E aí nós vamos mostrar que, uh, quando falamos em variação linguística, não estamos falando em erro. Não tem o um erro. São variações do mesmo som. Tá? Então, o som T vai apresentar variação de T. O som o, o D pode aparecer como D. Aí, mas quando isso acontece? Aí nós vamos mostrar para vocês quando ah, é possível ocorrer esses sons. A gente chama, quando é um, uma variação de um fonema, a gente chama de alofone. Todos esses termos nós vamos trabalhar na, ah, na parte de fonologia. Né? É, então, vão... Lembrando aí da, das regras de, de acentuação, tá? Vamos lá no sexto ano, lá também no, no, no, no ter, na terceira série. Eu acho que é desde o do, do, do Ensino Fundamental 1 que vocês já viram, têm visto né, a, as regras de acentuação. Então, não é novidade. Mas só que agora vocês têm que saber... Olhar para é, é, é esse conteúdo de uma forma diferente, porque vocês têm que assimilar o conceito para depois vocês explicarem, porque vocês vão precisar ter um conhecimento para ensinar, né? Então é diferente o processo, tá bom? É, e aí nós vamos para a área da morfologia. A morfologia ela vai, como o próprio nome diz, ela vai estudar a forma. Morfo, forma, logia, estudo da forma. então né Logia é o estudo. O que nós vamos estudar? Qual é a forma que a morfologia estuda? Muitos, você é, tem teo, teorias, né? Que vão mostrar que não é a palavra em si que se estuda na morfologia. Mas são... Os vocábulos formais. Mas vamos aqui, só para apresentar para vocês, é, e aí a gente vai entrar nas especificidades, nas, na, na, nos termos né, específicos da área da morfologia. Então, nós vamos falar da palavra, certo? Então, vai estudar as formas. Só que, por exemplo, numa palavra, é, vamos falar em uma palavra... É, Globalização. Eu tenho uma palavra, só que eu, eu preciso entender como essa palavra foi formada. E aí nós vamos identificar as partes que compõem essa palavra. Cada pal parte tem um significado. Então, cada parte é uma forma. Então, a morfologia não estuda a palavra simplesmente, mas tudo aquilo que compõe a palavra. E cada unidade é que compõe a palavra, chama-se de morfema. Unidade mínima que tem significado. Então, uma palavra globalização, por exemplo, nós vamos ter o, o globe, que é o radical. O a é uma vogal temática. O global, o ao, vai ser uma um sufixo. O isar também, isar porque é de formador de, ver, de verbo. E são... É um sufixo que vai formar substantivo. Então, observem que uma palavra, conforme a gente vai é, acrescentando formas, nós vamos criando novas palavras. Então, a morfologia ela é importante para vocês entenderem como que ocorrem os processos de formação de palavras. Às vezes, vocês estão ouvindo alguma música ou assistindo uh, uma propaganda e surge uma palavra... Né? uma palavra diferente. É, e aí você fala assim, nossa, não tem essa palavra na língua, For, uh, criaram agora, mas como que eles criaram? Eles criaram usando regras da formação de palavras. Ninguém foi lá e, e formou uma palavra de qualquer jeito. É, esses dias circulou aí, né, uh, sobre o Omicron, né, e aí uh, eles começaram a usar o Ômicron, e foram utilizando outros radicais para unir e formar outras palavras a partir de Ômicron. Então, é um processo tão interessante que é, nas, nas mídias, nas redes sociais, vocês veem muitas palavras surgindo e aí você fala assim, nossa, eu nunca tinha lido, visto essa palavra. Mas alguém criou. Mas criou aleatoriamente? Não. Ela seguiu as normas, as regras que regem a estrutura da palavra na língua portuguesa. E são esses, essas informações que nós vamos passar para vocês, tá? É... Depois, nós vamos é, trabalhar um pouquinho com as classes de palavras. Desde sempre, vocês estudaram o que é substantivo, o que é adjetivo, né? Então, nós vamos agora trabalhar com todas elas. Vocês vão identificar, é, saber classificar, como? Analisando as formas. Como elas são formadas? O que diferencia um substantivo de um verbo? Tem uma forma lá né, que vai indicar que é verbo. E aí nós vamos especificar tudo isso. E aí você fala, ah, tá bom, por que, que eu preciso saber é, de todas essas classes de palavras, o substantivo, o adjetivo, o verbo? Pois é, você vai lá ensinar o seu aluno a fazer uma, um texto, a produzir um texto. E você quer que ele faça uma uma descrição da, da casa dele. Então estamos numa atividade de descrição. Qual classe gramatical que vai é, ser mais utilizada em uma descrição? O adjetivo, porque você vai apresentar características. Então. Adjetivo usa-se muito para, uh, em textos, para indicar uh, as características, para indicar opinião. Ele tem um caráter valorativo, tá? É, por exemplo, um verbo. Você vai. É, para quê? Eu só preciso saber das conjugações? Não, eu preciso saber que em uma, uma produção de um texto narrativo, se você quer pedir para o seu aluno que ele faça uma, uma, um texto narrativo e que haja muita ação dos personagens, então eles vão ter que usar muitos verbos e verbos de ação. Numa descrição, os verbos são de estado. Então, até isso, você precisa entender que dependendo da, da classificação do verbo, se é um, um verbo que indica ação ou nocional ou que indica estado, ele vai estar presente em determinados gêneros textuais e com uma determinada intenção. Se eu quero dizer que algo é, tem um, um movimento, que é algo que, não, que está em constante movimento, como que eu, uh, eu mostro isso num texto? Usando o verbo e alguns substantivos que indicam movimento. Agora, quando eu quero mostrar que algo está tão parado, aí vai selecionar os verbos que indicam estado. Tá? Então, são essas as, as, as partes aí que nós vamos trabalhar o conteúdo então, referente a fonética, fonologia e morfologia. Então, está relacionado, então, fonética aos sons da fala, que vão ser organizados de acordo com a língua, que aí vai ser a fonologia. E os sons, eles se organizam em formas, em palavras, que aí vem a morfologia. Tá? Então, eu espero que vocês aproveitem uh, todas as oportunidades que tivermos de... Uh, Compartilharmos a, as informações e também é, nós teremos as rodas de conversa que vão possibilitar que vocês tragam é, algumas é, dúvidas, questionamentos sobre o, o, os conteúdos que serão abordados. Eu espero que vocês tenham é, muita vontade de aprender, tá? É, que vocês possam ver a língua como um objeto é, não simples, não é porque nós falamos a língua que ela é simples. Vê, eu quero que vocês olhem para a língua e a vejam na sua complexidade. Mas esse, essa complexidade ela vai sendo, aos poucos, Sendo, é, vocês vão olhar de uma forma diferente e vocês vão terminar a, o curso e vão ver é complexo é mas eu consigo entender e eu consigo explicar é essa a função do professor então sejam bem-vindos e bons estudos <música>